É uma galeria histórica, tem uma importância fundamental para as vanguardas uh, uh, portuguesas. Uh, foi um espaço de comunidade, de celebração, de experimentação nos anos 70, sem paralelo. E, portanto, é muito importante que a escola também possa continuar não é, a ter esta relação com a galeria, deste ponto de vista da experimentação, da produção e do sentido também de construção de uma coletividade e de uma comunidade. E portanto, esta vizinhança é fundamental, agradeço imenso, é uma honra termos aqui o José Aurélio, que é um absoluta, artista, artista absolutamente fundamental para nós. Eu sou historiadora de arte e, portanto, tenho esta relação, de absolutamente, de absoluto reconhecimento à obra do José Aurélio. e portanto, acho que é fundamental para os alunos também terem essa percepção que as coisas se estendem no tempo, que estabelecem âncoras com o passado e com o futuro também, não é? estamos aqui estabelecendo ações com o passado e projeção de futuro. Uma oportunidade de colocar esta relação uh, dentro da escola para fora da escola entre a programação e produção cultural, entre as artes plásticas em que os nossos estudantes finalistas de artes plásticas têm um momento importante que vai seguramente marcar a vida deles uh, e que marca também a vida da Escola de Ciudades e Design e do Politécnico de Leiria, mas este ano pela primeira vez, nesta relação de curadoria com a programação e produção cultural, que vai seguramente marcar também os nossos estudantes de programação e produção uh, cultural. Uh, a relação, uh, e disse isto também de manhã, as instituições de ensino superior do futuro, que não podem esquecer de facto o passado, ter impacto no presente, mas projetar o futuro, são as instituições de ensino superior sem barreiras, e que fazem acontecer fora também da Academia. E é isto que estamos aqui a fazer, na Nova ogiva É um dia importante por várias coisas. A primeira, porque estamos a reabrir. A segunda, porque estamos a reabrir com o um aniversário que não nos passou ao lado, mas que vai ser mais intenso. Mas hoje é realmente o primeiro dia. E o terceiro, porque nada melhor do que uma exposição feita por jovens, em que reflete o movimento, a imaginação, a criatividade. E óbidos, é isso. Portanto, acho que este é um momento único, mas acima de tudo, um momento que nos faz pensar melhor na vida, porque acabamos por dar mais importância a pormenores que não dávamos. E eu penso que essa reflexão também se vai fazer aqui hoje. Vamos ser muito resilientes, vamos dar um passo em frente e isso é a prova de que durante um ano as pessoas trabalharam imenso e a exposição está aqui. Com Covid, sem Covid, Sim. estamos cá. Portanto, eu acho que isso é fundamental nos dias que correm e para a Nova Aljuba também, para ter esta identidade de abertura podemos visitar a exposição, não só apenas com a visão, mas com o sentimento. Esta abertura com vídeo crítica a diálogo, é tudo o que se pretende. Portanto, parabéns a todos. O município está presente e quer estar sempre presente com a abertura do questão. Muito obrigado. Obrigada. Então. obrigada.